Feliz together, dúvidas de oficina, uma hora no dinamômetro, outra hora na oficina. Nenhuma no banheiro ainda, né, Padre? mas Não, tranquilo. Tudo. A gente está trabalhando sempre em prol da melhor acústica e ao mesmo tempo com cenários diferentes. Hoje minha moto que veio da etapa do evento da Kawasaki com o Jonathan Ray. A gente vai fazer um geral que vai ter vídeo também. Tem alguns upgrades que a gente vai fazer que vai ser bem interessante. E é isso aí. Bom, Padre obrigado, né? Eu que agradeço. Se você tiver sua dúvida, deixa aqui no comentário, que tem mais like, vai pro próximo vídeo e assim vai. Vale a pena você assistir, tô deixando o, a playlist aqui de todos dúvidas de oficina, que tá na playlist do Val Responde, porque tem várias que a gente já tirou essa dúvida e aí se você colocar e eu não pegar, é porque significa que já foi tirado essa dúvida, beleza? Muito bem. Segue também a Target aqui no Instagram, agora sim, vamos lá. Bom, Padre eu separei aquelas gostosas que você acha sensacional e eu vou começar com o Lucas Coelho. Vai. Salve Durva e Padre. Salve. Salve. Padre explicou que se utilizar gasolina comum em uma moto que pede prêmio, não deve acelerar porque ela vai começar a dar pré-ignição vai sobreaquecer e pode gerar algum problema no motor e se fizer um remap para fazer a redequação para a gasolina comum, se é que realmente isso é possível fazer, podemos ir com aquela tocada soviética, que é a tocada Jonathan Ray. Não pode, nem com remap, porque o que tanagem de combustível significa resistência ao calor. Então, não é um remap que vai fazer o combustível aceitar uma temperatura maior. Isso é uma característica do combustível de baixa octanagem, que é o nosso combustível comum. Certo. Tá? Então, o que o pessoal do remap vai fazer? Vai acabar tirando potência da moto para proteger o motor. Como? Fazendo a moto dar excesso. Então, vai colocar mais combustível do que o motor necessita para esfriar o motor e não deixar acontecer a pregnição, então vai tirar a potência para proteger o motor, acho que não é isso, se a pessoa quer performance não vai remapear para andar de comum e tirar potência. E o cara que só tem comum, já era? É, não pode acelerar, não acelera, compra se... um scooter e fica passeando. E eu, se jogar o, de novo, porque a gente já falou, mas se jogar o, o Octobuster, tem, Glegs... tem o os Também. aditivos aí que aumentam a octanagem Também não resolve Funciona Eu não gosto Entendi. Tá? Não é... Tem marcas aí Renomadas, mundiais Fabricando esses aditivos E funciona tá? Eu não gosto Eu prefiro usar uma gasolina Premium né? Mas o cara que está no além e não tem essa opção Você acha aí que ainda não é um Uso pouco melhor? O aditivo que é melhor do que ficar só na comum Tá? Então não adianta remapear para proteger o motor, tá. que o remape a gente faz para buscar performance. Tá. E aí quem está remapeando, para conseguir proteger vai ter que dar excesso. E excesso tira potência. Beleza. Então não vai funcionar. Tá, então é, ou põe a gasolina de alto octanagem ou o aditivo que aumenta a octanagem. Que aí pelo menos ficou tá? um pouquinho, é, né? vai é. ali no meio termo e né? vai fazer o quê? Seja o que Deus quiser aí. E o que ele quiser Acelera. será. Acelera e vê o que dá. Beleza. <risos> Vamos lá. Próximo? Vai, luxo. <risos> Pô, espera que vou. Oh, desculpa, padre. É que é que acontece. O Adriano, fala Durva, salve padre. Uma uma dúvida que eu tenho. O não tenho E então seria? Scap. Não tenho E. Scap, direto full. Ah. Escapamento faz, completo. Faz a moto andar mais ou andar menos? Interrogation. Porque muita gente fala que se tirar a pressão do motor. Muita gente fala. Porque muita gente fala que tira a pressão do motor. E agora? Full ou original? Então você tem né, várias maneiras de fabricar um escapamento full. Então você vai né, no Mundial de Superbike, no MotoGP, tem um escapamento para pistas de alta, escapamentos para pistas de baixa, então tem escapamento que privilegia a baixa a média e tem um escapamento que privilegia a alta, tá tudo muito bem dimensionado. Agora, também é um escapamento eu pegar um pedaço de cano, dobrar no fundo do quintal e colocar, é um cano de escapamento, é um cano Não, de descarga, é um escape. Estamos falando gringos, tá bom. É, é, é. <risos> Então, se eu pego um cano e coloco aqui, é. é um escapamento, concorda? Cadê o dimensionamento dele? Nenhum. Não existe. Como vai funcionar o motor? Sei lá. Mas vai... é um escape. Mas é um escape, né? Entendi. Vai ficar um lixo a moto, mas tudo bem, é um escapamento. Entendi. Agora você pega, que nem você tem na sua aqui, uma Krapovic Full. Sim. Né? Totalmente dimensionado, fluxo calculado. Então você tem uma baixa e uma média razoável, né, porque ele é racing, Ray né? então ele privilegia mais de média para alta, tá, só que ele foi dimensionado, é o que eu digo, o escapamento ele tem que ter uma pressão para deixar a moto em média razoável, só que ele também não pode ter uma pressão muito grande, que segure muita pressão, porque senão não tem final, né. Então, o escapamento tem que ser aquele turbo passivo, vai que aquele movimento, aquele fluxo de ar dentro do escape, sugue a nova mistura de admissão, que é o cruzamento, lembra que eu falei do cruzamento de válvula? Sim. Que é quando a de escape e a de admissão estão abertas ao mesmo tempo. Então, o fluxo do escapamento, né, auxilia no fluxo de admissão, né, então antes de perder esse fluxo de admissão pelo escape, a válvula já fechou, isso em alta rotação. Em baixa perde fluxo de admissão pelo escapamento. Então, o escape tem que ter essa função de aspirar, só que ao mesmo tempo ele tem que ter uma certa pressão, tá, para quando estiver em média... Não perder tudo pelo escapamento. E não ficar... E a moto não ficar morta. Sim. Então você vê que a sua moto agora está com carenagem, mas... Não, mas Se você o... entrar no site da Krapovic, tem lá o desenho técnico do escapamento, você vai ver que ele sai do motor até afunilado. O pessoal amassa Ali a saída é, do pra escapamento. Ver. Dá para ver. Que é para fazer velocidade de fluxo e aumentar a pressão. Então não é só um escape. Não, é tudo dimensionado. Então, se comprar uma marca bacana... Nossa, legal, vem performance. Se comprar uma marca que só pega um tubo, dobra e coloca lá, sei lá, põe aí e testa. Seguinte, só para vocês não baterem pino, vocês vão ver aqui Carbox, é, esse escape é um Fuacrapa, mas eu tive uma queda, e, inclusive a última mundial pegou de novo e a Carbox é a única aqui no Brasil que consegue recuperar uma carapovic tá? tanto a parte do carbono, quanto trocar a lã, e o escapamento deles é muito bom nacional, tanto é que na minha 10 eu coloquei um carbox, e recomendo porque, é, coloquei o link também de mencionar, a gente tem um, um vídeo na 10 falando, então é realmente o um, senhor um escapamento, eles fazem manutenção se precisar, desgastou, eles vão lá e trocam, se você tem um escape nervoso, um Yoshimuro, um Weiss, um... um, um, um, um, um Terminou sei lá uma crapa tal meu deu uma arregaçada. Você quer recuperar? Eles recuperam também. Então vale a pena vocês entrarem em contato. Se não, vocês quiserem um escapamento nacional num preço bacana. Carbox aí vai ajudar vocês. Eu fiz esse, assim, essa porque é verdade mesmo. Então eu tinha que falar, padre. Você muito gosta, bom, né? Muito bom. Mas no, no, voltando ao a, a, a pegada do escape. O seguinte: vou, vamos já tirar essa dúvida que vai rolar no próximo. Quanto maior aqui a... Garrafa. a garrafa, mais torque ou mais final? Então, depende do dimensionamento para cada motor. Mas vou falar no geral. Faz um, faz um... Na Sol... maior parte Isso. das vezes, quanto mais longo, mais torque. Então tá? não falei Porque besteira. você tem maior pressão dentro do escapamento, ele ficar mais longo demora mais para perder a pressão. Certo. E quanto mais curto, mais final. Certo tá Mas não é não, então, regra. Que, tá, é isso. Porque se a gente pegar o da R6, por exemplo, que morre aqui, a R6 prejudicia é o final, né? Isso, mas é todo um fluxo estudado do cabeçote, do escapamento, Sim. então não é regra. Tá. Mas na maior parte das vezes, quanto mais longo, mais torque, quanto mais curto, mais final. tá Mas, por exemplo, se ele soltar aqui embaixo então, e fizer uma garrafinha um pouco maior, ele tá azurando um pouco de torque, uma vez que ela tem bastante final. Sim. Maravilha. Obrigado, eu sei que isso ia acontecer. Muito obrigado. <risos> Podemos para a próxima? Vai. Você vê que eu fiz um amplo aqui, hein, filho? Foda-se. Oh. Foda Acontece. É, aquela... é que eu apoio a pé aqui. E aí vai... Esse é bom, hein? Bando. Duarte Cego. Não sei se ele melhorou. Mas ele anda é de moto. Mas tá escrito Duarte Cego. É... Fala duro, fala padre. Tem uma Z650. Recentemente levei para fazer a revisão dos 24 mil. Andando depois da revisão, a 140... Não enxergo mais. Zoeira, não. Andando depois da revisão 140, ela vai a 7 mil giros. 140, 7 mil giros. Antes da revisão, ela ia na mesma velocidade a 6 mil giros. Será que você pode me ajudar a perceber o porquê? Abraço de Portugal. Au! Oh, tá lá em Portugal. Tá em Portugal. Olha, tem que primeiro saber dele se ele trocou a relação na revisão. Que é uma quilometragem, 24 a 30 mil, que se troca a relação. Boa. Então pode ser que uma colocaram coroa, uma maior, coroa é, com um dentinho a mais ali e muda sim. a rotação do motor. Sim, sim. Ah, não trocou. Aí, será que está começando a patinar a embreagem? A embreagem? Né? Então não pode, tá? porque você está fazendo assim, é tudo mecânico. Tá? O virabrequim está acoplado ao. Já está ligando, ele já está ligando. Ele já está ligando, ligando aqui para saber o que aconteceu. Sim. Hum. O virabrequim está acoplado na embreagem, a embreagem no câmbio, o câmbio na transmissão final, que é na roda traseira. Então, tudo isso é mecânico. A única coisa que pode deslizar nesse circuito todo que eu falei a é a embreagem. O resto é a engrenagem. Ligada a seco. Não Desligada a seco, não é que não tem óleo. Tá? Tá. É dente com dente. Sim, sim, sim. Tá? E, então, ou a embreagem está patinando ou ele trocou a relação. O... Até o pneu... Se ele colocou um pneu de perfil sim, mais alto, perfil, perfil mais, mais baixo, mais baixo perfil muda mais baixo, também. O, o perfil mais você estava usando um 60, passou por 55, vai encurtar a relação Explica também. que o 60 para 55 é o segundo número, vai, o pneu Isso, é, é um você estava com 180, 60 e foi para um 180, 55, vai encurtar também, vai dar essa diferença de giro. É, ah, porque boa. Porque o diâmetro do pneu. Boa, padre. Então, sim. Então tem que ver o que foi feito na revisão. Às vezes trocou relação, trocou pneu, agora se não trocou nada disso, tá patinando. Isso não é nem patins, não é nem nada, nem nada, nem nada. Duarte Cego. Vende e compra um scooter, pronto. Tá bom, não, beleza. <risos> <Certo>. <risos> vamos vamos para a próxima? Vai. David. Porque é com D mudo. Se é fala. gringo, né, também. David Silva. Scap? Scap. Não, é. Não. fala durva, fala padre. Tem um furacão 250, 2022. O que é um furacão? Twister. É, ah. Vale a pena colocar AeroKeep e ele não falou furacão, eu que quis dar uma... Mas um... Twister é furacão ou é tornado? Tornado, então. Não, tornado tem tornado. Twister acho é, que... deixa pra lá. Tá, tá beleza, tem não. uma 250. Tá, beleza. Tem uma Twister 250, <risos> 2022. Vale a pena colocar AeroKeep e DOT 5.1? Sinta o freio original, fadigar muito em viagens e pegadas agressivas. Vale. Desculpa te cortar. Eu fiz isso na verdade é, então. também. Então... É, eu não sei se a Twister tem a versão ABS ou não. Tem a. Tem. E tem a CBS também. Então, se ela é ABS. Ele vai ter que fazer o esquema de.. Dar... se fizer não mais. Vale a pena. Da merda. Só vai gastar dinheiro, deixar mais bonitinho, porque Verdade. o é mais bonitinho, e quem faz a força é a bomba do ABS. Se ela não é ABS, vale a pena sim. A expansão. Né, do, do AeroKeep é bem menor Sim. do que a da mangueira de borracha então Sim. ajuda e o DOT né, que ele falou para mudar do 4 para o 5.1 também ajuda porque ele falou que está ficando borrachudo com uhum. facilidade o freio pode ser que ele está exigindo bastante desse freio e o DOT 4 tem o um ponto de ebulição menor do que o DOT 5. Você acha que, se ele não, por exemplo, vamos supor que ela é ABS, ele não faz a mudança da AeroKeep, mas coloca um DOTzinho. Já, já deu... ajuda, o DOT 5.1 ajuda. Já ajuda, né? Porque o, eles falam eles, a gente está falando do ponto de ebulição, o pessoal aí de fluido não gosta disso. Fala ponto de bolha, né? que é onde ferve e forma aquela bolsinha de, de ar. Sim, sim. né Então, é o ponto de bolha do 5.1 é bem maior do que o 4. Então pode pôr, tá? Não, não tem problema, não vai atacar o sistema, os anéis de borracha, os retentores, pode pôr o 5.1. Tá. Desligar igual que a gente fez, não, não né? Por, é muito ah, tempo. não é recomendado, né? Porque é, o ABS vai... é um sistema de segurança sim, que sim. funciona, então, é. aí mantém ele lá e o sol um fluido. Tá é. bom, beleza, fechou. Beleza, padrão. Vamos o próximo? Vai. Patamo32. Sou fã do padre. Tem que ter um vídeo dele por semana. Não, mas ele falou. Então, eu vou fazer um fácil. Só pra você. Sei que você gosta. O padre gosta. O padre gosta. Ele fica feliz. Ele não é nenhum comentário, aliás. Mas você fica feliz, né, Padre? O padre não, não tem tempo, né? Tá o dia inteiro aqui. E quando ele não tá aqui, ele tá o dia inteiro aqui dentro também no cérebro. Porque vai lá só pra descansar, né? Então, é, é complexo, mas tá bom. Mas é bom assim, Padre. Vamos lá. Ah. Caralho, pelo nome... Olha, se ele fez isso... Do caralho. Victor Santos... O nome é bom. Victor Vitor. Né? Pra quem não sabe, meu nome é Victor também. Meu xará. Himalaia motard. Será que ele fez uma Himalaia motard? Caraca, irmão. Não, nem eu, mas se ele fez, hein? Pô... Aí sim, é toma isso aqui agora. Salve Durva e Padre. O que vocês a... o que acham sobre filtros de óleo... Reutilizáveis para motos. Para, para, já nem termina. não Pô, Mas é feito em inox. <risos> mas, não é vem feito com in... essa. mas é feito em inox. Não, então, mas a malha de inox é muito maior do que a malha de papel de filtragem. Hum. Então, não faz isso. Pô, mas reutilizar um filtro de óleo, não. você prefere, e se a gente reutilizar um filtro de óleo e fazer um pneuzinho Aí... remote? É, não, não, não. Investe na segurança do motor. Né? Compra lá o filtrinho, original, coloca Não inventa com esses negócios de filtro lavável de óleo Que não vai Não Porra, vai, padre. Não? Nunca Certeza, rapadeiro? Sempre E nem se ele pegar também numa troca Pô, você não tem nenhum tipo igual o posto Que junta todos os óleos E depois dá pro cara, o cara... Pô, vem com 4 litros desse aí Vem com tudo que tem Vem na pingadeira, é. a pingadeira É de... Até fluido de freio no meio É isso aí, Padre. Leo. Mas a e, e, e agora tem o um beijo, né? Você vai pra mandar quem? Não sei, você vai mandar um beijo pra alguém, um abraço pra alguém, alguma coisa tal. Você quer? Você tá? Nada? Hoje eu tô meio áspero, não vou mandar beijo pra ninguém. Nada, nada, nada. nada. nada. Bom, Chega. filhos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, deixa sua dúvida aqui no comentário. Eu vou separar pro próximo. Tamo, então, tio Guedinha. E a gente vai gravar algumas coisas aqui importantes que eu acho que é válido pra você também. Siga eles no Instagram. Me segue também. Se sigam e. Tchau. Tchau. <risos>